Eu posso aqui pra mim? Não! Não é pra deixar é Aí depois que a gente pegar, estudar lá na horta, a gente vai trazer uma gordurinhas pra gente, ó, comer no arroz. Aí a gente vai tomar, comer, ó, que chegar aqui do curral, a gente vai comer um bolinho. Eu, eu, eu vou comer a gula! Eu vou comer a gula! É, é, é, aí a gente eu vai pra trilha. trilha. Aí, a gente vai na trilha. Observar lá dentro do mato mesmo. isso. Viu? Ah, não. Isso. Agora eu tiro de aí, todo mundo. Né? Aí, ó. Não, não é força. Pra cá, ó. Vai. Não, não é força. É jeito aqui, ó. Deixa todo mundo, eu, sei, eu, sei. Ah, eu tava tirando sua mão. Aí, Ei, solta, solta. Vai tirar ele. Não é só um desenho. Aí ele vai lavar. Não, ele pode. Na hora ele é amarela. Outro oh, melhor. Olha esse canteiro aqui, ó. Oh, pode lavar. É de rede. Pode, pode, pode lavar ela. Vai lá, vai lá. Esse canteiro aqui é de mostarda. Essa é de mostarda. Essa é Leva! Ai, Natan! Natan! me ajuda aqui! Eu não, Ninguém tem uma você que as coisas depois. Eu não. Eu sei. ela. Eu vou te sua casa. É isso. Vem cá. E... Aí, tá, ó, ó, vira para lá, erga as plantas, as plantas, sem, o... sem tampar o roxo, sem tampar o roxo, as lá. Justamente para vir as flores. E a flor dela, Sim. que cor que é? Amarela. É, porque a ipi amarela, a flor dela é amarela. E é muito bonita, não é? E a outra é roxa. Tem roxo, tem branca, tem tem. A... tem... tem tem rosa, é exatamente. tem amarela que é essa daqui. Não, não. Ninguém aqui? Nunca ninguém ouviu falar? Não. Eu acho que o Sarti vai trazer uma guapéba aqui pra gente. Não, cadê ele? Vai, sério não vão ver hora que chega aí. Vai <risos> eu, Vamos ver agora que a gente Então, nesse caminho, você está escutando? Tá? Eu tô sentindo que Tem eu... tá? dois aqui, Um para